Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas? Ó, hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que, apesar de eu não gostar tanto, eu achei muito interessante e estou gostando no, no rumo que está tomando, né? Ah, saiu uma notícia aí lá na Game Vício de que o, o Open Beta do Back for Blood bateu aí recorde de jogadores simultâneos, né? Chegou aí a marca dos 73 mil jogadores simultâneos lá na Steam. E apesar de eu não ser um grande fã ah, desse gênero, desse tipo de game, que eu acho que é um game que você não deveria estar focado, né? Não tem nada, não tem nada você ir lá e jogar um pouquinho, cara. Eu, é que eu sempre falo assim: tem tem jogos multiplayer que chama a galera, uns amigos seus, tal, vai lá, joga. Tranquilo, você vai jogar ali duas, três horinhas. É, era era natural que você se enjoasse. Né? era natural, por exemplo, eu tenho aqui até hoje instalado no meu computador o Rocket League que é um joguinho multiplayer é legalzinho mas assim eu só jogo quando a galera joga junto porque a diversão é essa né você juntar seus amigos, pessoas que você conhece, pessoas que você gosta para trocar aquela ideia, para dar aquela zoada e aí você joga esse jogo. As pessoas tornam esse jogo o main jogo deles, e eles só jogam isso a vida inteira. Fica lá 10 anos jogando 20, 30 mil horas do jogo. O que não tem nenhum sentido se você não vive disso. Né? Se você é um cara que faz stream, que, sei lá, quer se tornar um, um jogador profissional, esse, esse é o seu trabalho. Aí é totalmente diferente. Agora, o público em geral ficar só nisso, aí já é uma coisa que você deveria realmente é, repensar porque não não é certo né mas por que que eu tô falando que isso é uma coisa boa cara porque assim basicamente esse back blood é o left 4 dead melhorado né é um jogo extremamente left 4 dead você fala assim ah tem inspiração não é o mesmo jogo né só que é o mesmo jogo só que ele com algumas melhorias e coisa que o left 4 dead já deveria ter implementado ou um novo jogo, ou mais melhorias para a comunidade, e a gente viu aí ao longo do tempo que eles não fizeram nada disso, né? Deixou o jogo lá, mesmo tendo um público muito grande que gosta desse tipo de jogo. Passa ano, sai ano, ainda tem gente lá jogando Left 4 Dead, que é aquela comunidade. É o que vai acontecer com Back 4 Blood aqui a galera entrou porque tem esse open beta mas o jogo ainda é um jogo muito caro na casa dos dos dentes e 50 reais 60 com as promoções que vão vir talvez ele caia um pouco o preço aí né eu acredito que daqui uns seis meses ele vai ficar num preço comprável né vai chegar na média lá de uns 180 vai dependendo aí do, do que você tem de promoção dependendo de quanto de como você compra lá na steam então aí já vai ser alguma coisa comprável para o cara que, assim, é igual a maioria do, do pessoal, que, pô, joguinho legal, tal, assim, mas assim, joguei aqui, vamos supor, jogou umas 12, 13 horas, pronto, enjoei, não quero mais jogar. O cara não vai jogar, então esse número vai baixar bastante, né? Legal, mas assim, existe uma comunidade que realmente aprecia é esse tipo de jogo e fica ali lá a vida toda. Tudo bem, o cara vai, provavelmente o que vai acontecer é que essa galera vai migrar do Left 4 Dead para o Back 4 Buddy isso é muito bom sabe por quê porque isso começa a demonstrar para as empresas que elas não são é, intocáveis porque a empresa vai lá e por exemplo coloca tudo até até o exemplo aqui do Rocket League que é um jogo que eu gosto mais né a gente poderia citar aí Rocket League Dota é o, o Liga das Lendas lá CSS né esse back for blood que vai entrar Left for Dead é o que dá a entender é que eles pensam que eles são hegemonia. Não é que dá a entender, é o que acontece. Como só tem eles no mercado, né? E eles se sentem assim à vontade para deixar o jogo do jeito que eles querem. Então a gente, ano após ano, vê lá diversos problemas, balanceamento e tal. O que acontece é que as pessoas vão saindo. Vão saindo, vão saindo. Os jogos MMORPG, RPG, alguns RPG, acontece isso muito. Eles já, eles já lançam rapidinho quebram e sai do ar né o que, porque a galera que gosta de RPG geralmente é a galera que é é um pouco mais requintada né ela não tá preocupada ali muito com a jogabilidade é evidente que a jogabilidade é importante mas ela tá preocupada ali com sistemas com mecânicas diferentes com técnicas de desenvolvimento que vão melhorar a gameplay dela e é muito fácil você ver um jogo de RPG um MMO, MMO RPG, Vazando logo do mercado assim depois que ele sai E com essa entrada do Back for, for Blood aí E aí se o Left 4 Dead der aquela queda brusca Eu acho que aí sim a galera vai começar a sentir né, Que opa, eu tenho que desenvolver Porque o que eles fazem basicamente é manter né, Eles mantêm aquela comunidade é, em ter tido o máximo de tempo Ao invés de desenvolver né. é, é, é até assim... É difícil, cara, eu pensar que eu vou pegar, por exemplo, baixar um CSGO aqui e eu vou jogar o mesmo CS 1.6 que eu joguei lá quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, velho. É o mesmo jogo. Ah, tem alguma diferencinha aqui. Cara, é mínimo. É mínimo. O, o ideal era que, por exemplo, o CSGO tivesse se tornado Rainbow Six Siege. Há muito tempo atrás. Mas isso não acontece, né? Então a gente, provavelmente... Ao longo dos anos as empresas vão se tocar disso e aí a gente vai ter realmente desenvolvimento dentro daquilo que a, a comunidade pede, daquilo que a comunidade é, anseia. né? Porque na verdade a, a pessoa pode jogar lá muito tempo um, um joguinho lá, que às vezes ela é boa, às vezes ela tem a galera que joga lá. Mas ela tá ansiando desenvolvimento, ela tá ansiando melhorias, ela tá ansiando uma série de coisas que o jogo não traz. O jogo continua aquela mesmice toda a vida, né? Ah, mas o jogo muda, um patch... Cara, são mudanças mínimas que vão render nada no seu jogo. O que vai acontecer é que um personagem fica mais forte do que o outro e tarará, tererê. Sabe, coisas mínimas. A gente quer desenvolvimento, a gente quer evolução e provavelmente se acontecer de Left 4 Dead realmente cair de costas, algo pode começar a apitar aí na cabeça das pessoas e na cabeça das empresas e elas vezes que ela realmente precisa desenvolver os jogos e não só manter esses mesmos games toda a vida, né? Algo que já deve, deveria ser algo simples, coeso, algo que, assim, todo mundo consegue enxergar, mas infelizmente por conta tanto do nosso costume de consumo, quanto da preguiça e, assim, da, do anseio por dinheiro das empresas, acabam que elas não fazem, reduzindo os custos aí e mantendo uma, uma galera aí dentro de um jogo que realmente você não deveria estar jogando por tanto tempo assim. Mas muito bom que o Back 4 Blood veio aí para desbancar. Eu acredito muito que ele vá desbancar porque é um jogo superior em relação ao Left 4 Dead, apesar de ter poucas melhorias, mas já é uma melhoria, já é um desenvolvimento, coisa que o Left 4 Dead já deveria ter feito há muito tempo, e aí a galera vai, acredito que por, por enquanto não, por causa do preço do jogo, como, que é um, como é o mesmo jogo, basicamente, com algumas melhorias, quem está no Left 4 Dead e não está ansioso demais, vai esperar o preço abaixar, eu acredito que na casa dos 40, 50 reais é um preço legal, acessível, dá para muita gente migrar, né? Mas quando ele chegar nesse patamar aí, ou quando tiver promoções na Steam, promoções mais agressivas para a galera realmente entrar no servidor, vai acontecer essa migração e isso é excelente, vai mostrar aí para as empresas que elas realmente têm que desenvolver seus jogos e não só manter como elas fazem, beleza? Então é isso aí, um grande abraço para todos e até mais.